Como abrir uma conta padrão dentro da sua conta da corretora Exness? Muito simples, você vai vir aqui em abrir nova conta e novamente aqui dentro você vai vir abrir conta real depois de conta real você vai abrir MT4 clicar em MT4, alavancagem 1 para 2000, mil você clica aqui e seleciona você vai escolher a moeda base para a gente operar BRL para ser operada e aqui um nome para você dar ao seu robô ou qualquer nome que te identifique. E aqui uma, uh, uma, uma senha básica para sincronia do robô com a conta. Então nós vamos colocar aqui João1234, ok? João1234, seguindo todos esses detalhes, MT4, 1 para 2000, BRL bote João, João1234, pronto, já criei a conta de negociação. Depois de ter criado a conta de negociação, esses dados serão importantes para a sincronia com a plataforma MT4.